Olá. Essa entrevista foi feita com o Lucas Monji, estudante de língua japonesa por quatro anos e já fez a prova do JLPT, que é a prova de proficiência em japonês, por três vezes já. É, ele vai esclarecer para a gente algumas dúvidas nesse nessa entrevista e também fazer algumas ressalvas quanto à dificuldade das pessoas em fazer essa prova. Então, começando pela primeira pergunta. O que, que é o JLPT? O JLPT é uma prova de proficiência que qualquer um pode fazer pra se provar, tirar suas Sua... como posso falar? Conclusão de como que a pessoa é no japonês. Se ela é boa ou é ruim. Uhum. E... É, como posso falar? Ele é baseado, quer dizer, ele é, foi feito principalmente para pessoas que não são nativas. Hum, tem. Tipo, para fora do Japão. Uhum. Mas claro que tem um JLPT pro Japão, para eles próprios se testarem. Mas o JLPT em base é para estrangeiros. Caramba. Esse JLPT para japoneses tem outro nome? Não, é JLPT mesmo, mas, tipo, não é muita gente que faz. Tem bastante gente que faz, mas não é tanto como estrangeiro, porque é focado para estrangeiro. Entendi. E, basicamente, qual a utilidade do JLPT, tipo, além de, de você se testar e saber seu nível de japonês? O que, que você pode fazer tendo isso em mãos, esse certificado? Assim, você pode fazer muitas coisas, tipo uma empresa japonesa te contrata e pergunta se você sabe japonês. Você fala, sei, mas se você... eles vão pedir pra você o certificado do JLPT. Uhum, entendi. Se você não tiver, você não é contratado. Tipo, a Toyota vai lá e te chama, pergunta se, preci... se você tem, e se você não tiver, você não é chamado. Entendi. Outra coisa é faculdade japonesa. Tipo, pelo Max até, quem tem o JLPT uhum. é um pontinho a mais para conseguir. E se for um nível alto, tipo, você presta o um e pá, se você já tiver um N3, uhum. aí é muito bom, muito bom mesmo. É, em quantos níveis são divididos o teste? O teste é dividido em cinco níveis. O N5, que é o mais fácil, e o N1, que é o mais difícil. Até 2011, eu acho, 2011, 2012, era utilizado a antiga ordem, de Kill, que é o nível 1, até o yon o nível 4. Uhum. Daí eles fizeram uma divisão e criou mais um nível, para ficar mais difícil, né? E assim, você, todos os testes, todos os níveis, eles são divididos na mesma quantidade de partes? assim. A dificuldade só aumenta, mas a ordem na hora de fazer a prova, é um pouco diferente. Porque assim, do N5 ao N3, são três provas, né? Uhum. A primeira prova é o conhecimento do idioma, que é escrita barra vocabulário, uhum. que depois dela tem a segunda parte, que é conhecimento do idioma gramática e compreensão do texto, que é só interpretação, interpretação, e é isso. E a terceira pra parte da prova, que é o Chokai, né, que é a prova auditiva que você só tem que escutar. Sei, sei. Esse é do N5 ao N3. O N2 e o N1, a parte auditiva é separada e o resto é tudo junto. Caramba. Escrita, vocabulário e gramática, tudo junto. Tanto que a prova do N2, é, só essa parte, né, escrita, vocabulário e gramática, ela tem 105 minutos. Meu Deus, e quantas questões e o... normalmente sim. Então, isso eu não sei, porque é por pontuação, não é por questão. Ah, tá. Uhum. Tem questão que vale mais, tem questão que vale menos, mas assim, a prova, a, o, me, o N5 e o N1 tem o mesmo número de questões. Foi criado né, o N3, o N3 é o intermediário. Que antes não tinha. Não, não tinha ah. o Sun Kill, né? O nível 3. Só que. Mas. Só que ele. Ele era muito parecido com o o nível 2. Daí, daí eles fizeram uma divisão. É, dividiram toda a matéria, né? Tudo, uhum. Pegaram do I Kill até o Yon Kill. Refizeram tudo de novo e dividiram por 5. Você falou que no N2, eu acho. São 105 minutos só na parte de gramática e de conhecimento sobre a língua, né? Para cada prova dessa, é, são quantos minutos de prova que você tem para fazer? Então, o... é porque cada nível tem o seu tempo da prova. Uhum. Vamos começar pelo N5. O conhecimento do idioma, escrita, barra, vocabulário, é 25 minutos. É uhum. rápido. Você tem que ter um reloginho com você porque a prova é rápida. Calma. Então, é a segunda parte, que é gramática e compreensão de texto, é 50 minutos. Você pensar em 50 minutos, você consegue fazer. É pouco tempo. É muito oh. pouco tempo. Eu Essa achei. é a parte que a gente fica mais estressado. Porque é muito texto. Uhum. E é, muito, é muita pressão em cima. Mesmo o N5 sendo o nível fácil, é muita coisa para ler. E a compreensão aditiva, né, o Chokai, é 30 minutos. Daí, do N4, do N3, aumenta 5, 10 minutos para cada um, e o N2, o N1, que é junto, né? Uhum. Aí já é para mais de uma hora, quase duas horas de prova. É, e a parte auditiva do N1 é uma hora. Você fica uma hora, fazer nada. Você fica na sala, porque assim, a prova é numa sala, uhum. de faculdade, geralmente, com um rádio lá na frente, a sala com 70 alunos, e fica lá, coloca um CD e fica rodando um áudio de meia hora, que é o, meia hora é o N5. Uhum. Fica lá o CD rodando meia hora sem parar. Ele não para. Ele não repete. Olhando por isso, por alto assim, pelo que você comentou, a parte que você considera mais difícil da prova é a parte de gramática e de compreensão do texto. Particularmente falando, a compreensão do texto é a mais difícil, porque além de ser muito texto para pouco tempo... As perguntas é muito, são muito pegadinhas. Você pode dar um exemplo disso? Uma pegadinha que sempre tem na parte de gramática é de partícula. Quem estuda japonês, está estudando, sabe que a partícula H e a partícula wa são muito parecidas. Uhum. E tem pegadinha também de kanji, tipo leitura, essas coisas. Uhum. Sim, também tem muita pegadinha com kanji que é... É... Radical Tipo... Tem Candis muito parecidos uns com os outros Mas uma coisinha que faz a diferença E você já erra Então, tipo assim, se a pessoa está se preparando Para o JLPT O que, que você indica ela tá estudando mais Para evitar esse tipo de... Tipo assim, esses erros simples Que dá para ser, ser evitado, sabe? Então, é... Estuda muito, né? Estuda muito, é praticar muito, porque tem muita gente que eu conheço e faz, estuda muito pelo computador uhum. é, faz questões pelo computador, digita tudo, mas não pratica no lápis uhum. quando a gente pratica no lápis a gente firma o conhecimento na nossa cabeça e não sai porque uhum. na hora da pegadinha você vai saber que aquilo está errado particularmente eu falaria assim 50, 40 45% do tempo que você estuda, do, quer dizer, da sua trajetória para o estudo do JLPT, é kanji. Uhum. É kanji. Não tanto para o N5 e o N4, mas a partir do N3, é muito kanji que cai. Muito caractere. Além da gramática, que é muito difícil, que vai piorando, e o, e o chokai, que é a parte auditiva, vai ficando mais rápido, você vê. Uhum. mas o que eu falaria mesmo é estudar kanji. Entendi. E a, a parte a pontuação em si da, das partes da prova elas têm diferença de tipo a parte de kanji por exemplo tem uma pontuação relevante assim bem mais alta como é que é? Eu vou dar aqui os, os exemplos de pontuação uhum. do N5 e do três só um minutinho uhum. é o o N5, todas as provas têm 180 pontos uhum. que você pode assistir 180 o pontos o máximo o N5, você tem que fazer 80 pontos uhum. não é 80 questões é 80 pontos aí, junta as matérias e conhecimento do idioma né que é escrita, vocabulário e gramática e compreensão do texto desses 180 pontos você tem que ter 38 para ser aprovado na matéria. Por isso que o, o N5 e o N4 são, é, uma, é uma prova fácil de se passar, porque você só precisa de 38 pontos em escrita, vocabulário e gramática. Esses 80 pontos quer dizer o que, então? É assim. Você junta esses 38 mínimos para você passar na matéria uhum, de conhecimento de idioma. Certo. Mais 19 pontos da auditiva. Uhum. Daí você soma 38 com 19, não dá 80. Não, não, Você não é aprovado na prova. Você é aprovado na matéria. Mas na prova você não é, entende? E qual a, qual a diferença de você ser aprovado na matéria e não na prova? Isso ajuda em alguma coisa? Então, vou dar um exemplo meu. Uhum. Eu fiz, há dois anos atrás, o N5. Uhum. Eu fui aprovado em todas as matérias. Eu tirei B em conhecimento do, é, do idioma, a partir de escrita e vocabulário eu tirei B. A gramática eu tirei B e compreensão do texto eu tirei, se eu não me engano, foi A. E mesmo sendo aprovado nas matérias, se você não pontua o mínimo, você não é aprovado. Tipo, Sim. você pode ser. Você pode gabaritar a auditiva. É, você. Porque a parte auditiva tem 60 pontos. Você pode gabaritar e fazer 19 da outra uhum. parte. Se você não alcançar 80, você não é aprovado. A única diferença de pontuação entre os níveis é que o, tipo, o N5 para o N4 aumenta 10, 10, 10, 10, 10, entendeu? A Pontuação mínima. O N5 precisa de 80. Uhum. O N4 precisa de 90. O N3 é o único diferente. É o estranhão da prova, que precisa de 95. E o N2? O N2 ele precisa de 90. Olha, uhum. precisa de menos. Só que é muito mais difícil. Muito mais difícil. E o N1 precisa de 100. É isso. Então você disse pra galera que a parte do Kanji é a parte mais. Assim que deveria ser pegado mais pesado, já que boa parte da prova é kanji. É, porque... Eu falo isso porque, assim... O N5, se eu não me engano, ele pede 110 kanjis. Não é um uhum. número muito grande. Uhum. Porque não é estudar só o kanji. Você tem que estudar a, a leitura. É, uhum. Essas coisas. Porque se você estuda só o kanji, você está aprendendo mandarim. Não japonês. Estudar kanji é... Você estudou o kanji você coloca outro candi do lado, faz um vocabulário, som, essas coisas. No mandarim não tem isso. <risos> e o N4, ele tem, acho que, 300 candis. Não é um número também tão alto, porque o N3 já começa com 700. Aí não tem muito o que fazer. Você Pô. tem que focar no candi mesmo. Para quem tá estudando, você tem alguma metodologia que você indica? Tipo, O que, que você indicaria a pessoa fazer para estudar para o JLPT? Usar livros? É, tipo, Tentar ouvir rádio japonês? Né, alguma coisa assim? eu posso fazer um merchan de uns livros aí pode pode sim então né gente é, tem muitos livros bons para estudar pro JLPT muitos mas assim é, tem livro para estudar pro JLPT e você estuda pro JLPT tem livro de japonês que você estuda japonês uhum. não é uma coisa tipo é, corriqueira é tipo quem tá estudando para Enem. Estuda uhum. pro ENEM, não por ensino médio. Você vê o que tem que estudar pro ENEM, pra prova. Certo, certo. E assim, tem que ter uma boa base gramatical, que eu indicaria o Minanoni Hongo, que é uhum. o livro que eu usei, eu uso, e até o último livro dele, dá pra fazer um JLPT legal, até o N3, aí, aí pra frente você tem que estudar com o livro de JLPT. Parte de Kandi, tem muitos livros bons, e uhum. parte de kanji, é legal você já estudar focado no JLPT, porque ele já vai dar as manhas e a quantidade e os candis certos. Porque uhum. tem duas ordens de kanjis. A orde, na verdade são três. A ordem de escola, uhum. que no Japão as crianças aprendem, né, a primeira série aprende 80, na segunda série aprende 100 e pouquinho e isso vai aumentando. Uhum. A ordem do JLPT, que é monstruosa, que começa com 100 depois quase 300 depois setecentos. E ordem por radical. É, ordem de radical. Radical é um por um, você vai aprendendo separado. Uhum. E parte auditiva... estudar... como posso falar... livros... pro o JLPT, a parte auditiva, sim, que são muito bons muito bons e a parte auditiva é a parte mais interativa que a gente pode estu estudar porque a gente pode escutar música, pode ver um, um anime, um dorama, escutar rádio, ver programas e isso ajuda muito a parte auditiva. É, em quais períodos que ocorre, costuma ocorrer a prova? É só uma vez por ano? Então, aqui no Brasil é só uma vez por ano. Uhum. É... Sempre é feita no primeiro domingo de dezembro. Sempre. E, e no Brasil são feitos em nove lugares: hum, é, dizer. São Paulo, Belém do Pará, Brasília, é Londrina, no Paraná, Porto Alegre, hum. é Rio Grande do Sul, Manaus, Amazônia, no Rio de Janeiro, Salvador, Bahia. E é isso, são, falei nove? Tá. São oito. Ah, sobre o formulário, ia falar, uhum, esqueci. Sim. Bom. Assim, a inscrição, você não pode fazer pela internet, você tem que pegar o formulário uhum. no centro, né, só que ou se você mora muito longe, tipo eu, eu moro em Assis, não uhum. dá pra eu ir pra São Paulo, pegar o formulário, voltar pra cá, todo esse Paranauê, não dá. Eles mandam para mim por correio, eu pago a prova e mando para eles no formulário. Eu acho que agora, mês de julho, agosto, já está podendo pedir. Quem mora muito longe uhum. já pode pedir é, e paga, né? faz a inscrição e manda. Uhum. Você sabe dizer os preços de cada nível? Eu ia falar isso. Então, o JLPT ele tem aumentado. Cada ano que passa. Em 2013, o N5 tava 90 reais. Uhum. O N5 hoje tá 110. bem mais caro. O N1, o N1 que é o mais caro, tá 170. Uhum. Mas assim, quem estuda japonês tem sorte, porque tem outros exames de proficiência tipo TOEFL e ELTS que é 300, 400 reais. são é muito é caro. Tipo... É mais, é uma mão né? A pessoa uhum. que mora no interior vai para São Paulo. E assim, a, a prova, eu não sei. Eu acho que nos outros lugares do Brasil também é assim. Mas em São Paulo é 8 horas da manhã, 8 e meia, a prova já tá começando, bem de manhãzinha. Então, quem mora no interior tem que, de madrugada, ficar lá de manhã fazendo a prova. Uhum. Quem faz o N1, o N2, fica até meio-dia fica até terminar tudo, e é uhum. isso, Na prova é cansativa, é muito cansativa. E durante a prova você pode ir no banheiro, tomar água, mas só faz isso quem é louco. Mas entre as provas tem intervalo de 10 minutos, né, uhum. pra refrescar um pouco a mente. E assim, você tem algum comentário aí, como é que funciona a prova, tipo, tá, você disse que começa muito cedo, né, tipo, 8h30 da manhã, 8 horas já tá começando, mas o que, que você pode levar ou não levar? Alguns cuidados e então. tal. Então, a prova, ela começa de manhã, né? Uhum. E é sempre nessa ordem. É conhecimento do idioma, escrita vocabulário, né? Quem faz até o N3. Uhum. Chega lá, escrita vocabulário, 20 minutos. Eles dão a, a prova. Se tem 20 minutos para fazer, deu tempo, dá a prova. Uhum. sabe o intervalo, de 10, 15 minutos. Daí você come, vai no banheiro, faz o que quiser, volta, uhum. daí lá, faz o compreensão do texto, que no N5 é 50 minutos, faz, sai e volta. A compreensão auditiva, como é uma prova que não para, o CD fica lá rodando, não para, uhum. é, a pessoa que sai durante a prova é desclassificada nessa matéria, ela não é aprovada. Caramba! Então, né, por favor. É... Não cometer esse erro. E se você tá no... É, se você tá no intervalo, bateu, bateu, como posso falar, deu o horário para voltar, você não voltou, você não entra na sala, você foi desclassificado nessa matéria. Isso aconteceu com o menino que eu vi, que era da minha sala lá. Ele chegou atrasado, perdeu a parte aditiva. Caramba, que pesado isso. E a prova, ela é, é feita a lápis. Na minha agenda marcado já, que tipo... As inscrições começam no dia 1 de agosto, esse ano. É sempre 1 de agosto, você sabe? Você é sempre na mesma época? É sempre nessa mesma época do meio do ano. É sempre julho, agosto que começam as inscrições. Uhum. É sempre assim. Ah, ah, ótimo. Então. Ah, então é isso. Eu agradeço a sua a sua ajuda e sua colaboração nessa entrevista. E que possa tirar a dúvida de muitas pessoas, né? Espero que eu não tenha falado besteiras. E quem achar que eu falei alguma besteira pode comentar no vídeo que eu me retifico. <risos> que, eu... que nós somos humanos, nós erramos. Ah, sim, perfeito. E se você quiser desejar alguma coisa para quem está estudando aí, para o fica à vontade. Muito foco, muito foco muita força de vontade porque é uma realização, você estuda para alguma coisa e você quer provar isso, você quer se sentir bem, a pessoa pr pr é, presta a prova uhum. e passa, e é muito bom essa sensação. Então, estudem bastante, foquem e é isso. Boa sorte né, para a galera. Boa, boa sorte. Gambate, né? Gambate. É isso então, muito obrigado e... a gente termina a entrevista por aqui então. Obrigado.